Quando eu decidi concorrer à prefeitura de Ribeirão, escolhi o PT por dois motivos. Primeiro, porque eu me identifico com a história do Lula, que também nasceu pobre e lutou muito até chegar onde chegou. E agora tem a presidente Dilma. Eu vou poder contar com ela, com a ajuda dela, para governar Ribeirão. Eu decidi que eu vou votar no Gandini, porque além de ser uma escolha certa, ele ainda tem o apoio da nossa presidenta Dilma e do Lula. Ele vai ter a ajuda do governo federal, que foi quem trouxe a UPA 24 Horas, para Ribeirão e também os projetos anti enchentes Homem honesto, homem direito, homem apresentável. Igual o Lula fez, agora tá a Dilma aí, então o Gandini vai entrar para ver se melhora Ribeirão para nós. Ele desceu com os pezinhos na favela, no dia dos nossos conflitos, resolvendo nossos problemas. Ele é um desfavelador, ele foi pobre, então eu vou votar nele. Nova Atitude você viu, né, Gandini? Está cada vez mais difícil enganar o povo. Cláudia, já está na hora de surgir gente com uma postura diferente na política. Como eu sempre digo, com novas atitudes. O presidente Lula e a presidente Dilma sempre foram corretos com os recursos destinados aos estados e municípios brasileiros. No caso da UPA 24 Horas e das obras contra as enchentes aqui em Ribeirão, o governo federal fez tudo direitinho e bancou os projetos. No mínimo, merecia mais reconhecimento, mais respeito. Durante oito anos, a oposição foi dura com o presidente Lula. E a prefeitura de Ribeirão estava nas mãos da oposição. Mas para acabar com as enchentes e construir a UPA 24 Horas, Lula pensou primeiro no povo de Ribeirão. Foram mais de 100 milhões de reais nas obras. E a presidente Dilma continua ajudando. Fim das enchentes e UPA 24 Horas.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 Vem, vem, Gandínio, toco você, pro que der e vier. É Gandínio que nós quer. Vem, vem, Gandínio, toco você, pro que der e vier. É gandini que nós quer. Nós vai votar. Bom, Gandínio, mas com você na prefeitura as coisas vão ficar bem mais claras. É ou não é? Comigo, as coisas sempre foram transparentes. Não entrei na política para viver em Brasília ou ser governador. Também não me interessa dinheiro. Tenho meu salário de juiz aposentado e vou abrir mão do salário de prefeito. Sou do mesmo partido da presidente e sei como trabalhar ao lado do governo federal. Com o programa de renovação da cidade, vou colocar em prática uma série de novas ideias, novas propostas e novas atitudes.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 É, Gandini, com apoios de peso, como o da Dilma e do Lula, Ribeirão vai ter tudo para se renovar. É verdade, Cláudia. Neste momento, me sinto muito confortável com o apoio da Dilma e do Lula. Mas, para ser prefeito, eu preciso contar também com o mais importante dos apoios, que é o do povo de Ribeirão. Vou ouvir todos os setores da nossa sociedade e quero que cada cidadão seja também um prefeito ao meu lado. Gandini, uma nova atitude em Ribeirão.